Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, e saiba como fazer isso. Irmão, saiba que emagrecer é uma benção. Perder os quilos do seu corpo, principalmente pessoas obesas, ou também os semi-obesos, ou aqueles que vão entrar para a obesidade, para evitar que a gente na obesidade, ou sair da obesidade já. O procedimento de emagrecer é muito bom. É por isso que. Emagrecer com eficiência é bom, mas o que você precisa é de um treinamento que ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. É isso aí, um treinamento que ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E logo, logo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem treinamento que ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta e de forma prática.